Vai gente para mais vídeo hoje pessoal estamos aqui de volta novamente de volta acho que o último vídeo eu falei que eu tinha voltado então não lembro é o de gravar um vi uns dias uns meses tá hoje vamos mostrar a nossa querida missão de robux que todo mundo adora <risos> o site vai estar tá na descrição se o papai não me deixar senão eu coloco mesmo ó oh, sempre que vocês abrirem o site vai aparecer isso aqui e aí você só ignore processo não aconteceu nada comigo é, aí você coloca o seu nome do usuário o seu que é a última vez as pessoas as pessoas usaram o meu mas é o teu nick não o teu o só não o seu nome de exibição o seu nome nome nome Eu tenho 12 conto. A gente vai fazer uma missão de. Deixa eu ver. 1.100 Robux. É do cassino, mas aquela oferta de 500 do cassino antigo sumiu. Acabou. Nunca mais. Achamos. Tem que procurar aqui, certo? Gente, eu não. Eu vou mostrar aqui no. No computador, mas eu vou fazer pelo celular a missão. O celular do Papai Juba Perfeito. Eu tenho que procurar aqui, né? Calma. Vamos procurar até achar um cassino. Curá, Hum, vamos ver, né? É. Aqui? É. é, esse aqui mesmo. O de jogo tava olhando aquilo lá, gente, eu sossego. É, ó, pra você encontrar... É meio que aqueles aplicativos lá que você baixa o jogo, aí você vai completando os e você vai ganhando tal coisa. Aí, 4 mais 24, mais 72, mais 400, mais 640. Uhum. Gente. Temos um intruso no vídeo. Nick não é mais aquele. Ele foi tosado. Sim, gente, ele é menino. Tá? Não uhum. repara, ele não repara no laço. <risos> não reparando no laço, era o único que a gente tinha. Vem cá, vem. Vamos aparecer no vídeo. Vamos! Ai, olha! Gente! É o mascote. O mascote ainda tá aqui. Ó, gente, também tem outro mascote ali. Não sei se dá pra ver, mas vai ficar ali. Vamos. Vamos. Voou. Ai, então. Você escreve aqui, obter recursos de blá blá blá blá. Aí, ou você entra no seu e-mail e vai diretamente pro seu lugar. Eu acho que é isso. Gente, eu vou fazer o mesmo processo aqui no celular do papai. E ninguém merece Vamos começar aqui, vamos fazendo o processo eu vou colocar o meu username Mesmo mostra, que, que, que esteja Gente, pelo amor de Deus, oi, tudo vai, bem? Aí na tela. Tudo bem? Vocês estão no meu gravador? Cala a boca <risos> Aqui, ó, gente, eu vou deixar minha tela na câmera inteira Aqui, vai ficar assim Aqui Ó, oh, dá pra ver muito bem. Ó, oh, oh, gente. Não tá focando. Tá bom. É é, Pera aí, eu acho que é o brilho. Porque essas pessoas têm costume de usar brilho alto. Eu tenho um ódio disso. Aqui, gente. Dá pra ver melhor, ó. Oh, eu tô me logando aqui na minha continha. Pá. Ah, tem que dar ok aqui, peraí que gente que eu sou burra Vocês vão ficar na tela do meu gravador É isso, pronto, acabou, ninguém merece É, vamos procurar aqui agora Ah, ofertas Tá, tá, tá, tá, tá Aqui, ó, tô fazendo Fazendo percurso aqui Aqui, calma Agora é só procurar eu vou procurando aqui, enquanto isso Deixe o like, se inscreva no canal E compartilhe o vídeo para seus amigos Eu nunca vou esquecer dessa música, pelo amor de Deus Ó, vamos procurar aqui porque eu vou... Gente, é muito difícil procurar aqui Pelo amor de Deus Aqui, abrimos A telinha lá Essa telinha aqui A telinha que apareceu lá Aí a gente já vai, tipo assim, a gente dá ok e a gente já entra logo na Play store Ó, dá pra vocês verem muito bem. Aí vocês vão quê? Instalar, porque Nossa, então... se você não instalar Se você não instalar Não vai dar bom Dá pra ver que a gente tá na Play Store É isso Você vai baixar o jogo isso que é o importante Vocês vão baixar o jogo Então Pera gente, 100%, 100%, 100%. deixa eu só carregar, que Play Store tem uma palhaçada que ela baixa o jogo, quando eu tô gravando, ela baixa o jogo devagar, e quando tipo assim, não tá gravando, é tipo assim, muito rápido, ok, baixou. Pede ajuda dos seus pais. Ah, eu... é, exatamente isso, autorização do responsável, que pelo de da gente, isso é cassino, isso é coisa, já entramos no jogo. Quem vai fazer só eu. E quem vai fazer é a pessoa que está do meu lado. Quem será? Papai de Juva. Ele é meu fazedor de missões. É isso. Ó. Epa. epa. Estamos no jogo. Aqui. Aí vocês meio que vão o pano, o level, jogando. Vocês meio que vão jogar. Papai de Juva tá sempre aqui do lado me acompanhando em todos os vídeos. O bichinho ali tá aparecendo um pouquinho Quero tentar mostrar Ó, oh, o mascote Muito mascote Aí meio que, ó Meu celular tá aqui Vou deixar o celular aqui pra eu poder olhar pra vocês Aí meio que vai aparecer um tutorialzinho Assim, se você ficar muito tempo sem mexer na tela Vai aparecer Joga Agora Aí meio que ele vai passando um tutorial De como você vai jogar E vocês aprendem assim, aí vocês vão pano de level O bom é que se você quiser poucos é, robux Eu tô é Poucos Robux Vocês vão só fazer Completar alguns níveis, não precisa completar até o level Que eles estão pedindo Mas se você completar até o level que eles estão pedindo Vocês vão ganhar mil e poucos Robux No total de tomas as somas, tá? Que não é você vai completar um level aí ficar com tal Robux Aí você completa o level 100 você vai ganhar mil Robux direto Não Você vai meio que ganhando a cada fase que você passa Tipo, cadê? Fechar aqui, tá, tá, tá, tá, Vamos procurar aqui rapidinho. Aqui. Ó, você vai completar o level 15: 4, ó, 4 mais 24, mais 72, mais 400, mais 640. Já aqui, você já fica perfeito. É até level 90, eu me confundi. Vocês vão ficar na tela do meu gravador mesmo, problema meu. É. Aí vocês vão aqui. Então, gente, calma aí, que desligou o celular, gente. Aí aqui, vocês vão. Jogar, que aí vai aparecer o tutorial. Vocês vão jogar e com a responsabilidade do responsável. A autorização do responsável. Eu esqueci que eu ia falar. Aí meio que você vai... Aí vai aparecer uma opção se você já jogou pouco, se você não... nunca jogou, não sei. Eu cliquei em alguma opção aqui que eu não faço a mínima ideia, porque o celular caiu da minha mão. Inteligência. Gente, estou aqui com a tela máxima. Agradecendo a todos que vão assistir esse vídeo, porque eu estou de volta e meu cachorro está dormindo no meu pé. Bom, eu gostaria de dizer que vou voltar a gravar e todos vão sentir minha falta. Todos sentindo minha falta, na verdade. Eu acho. Espero que sim. É isso. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, que eu quero ficar famosa. E também porque eu amo vocês. Aqui. Ai, ai, aqui. Beijinho, tchau.